It's Mita Sejam bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Então, hoje é dia de São Valentim Põe um pouquinho de vaseline nos meus lábios Hoje é dia de São Valentim e eu vou a um datezinho You know, a hard heart datezinho E eu vou fazer um Get Ready With Me aqui E, yeah, vamos tentar conversar, vou fazer meu make up Ok, para começar, vou tirar os óculos, pôr lentes de contato Porque eu não quero usar óculos hoje Quero estar tipo, a repetir várias vezes o que eu estou a dizer, portanto, sempre o ar, desculpem. <risos> aqui? Uh -huh. Ups, saiu sempre um olho mais difícil que o outro, isso me dá muita raiva. Oh my gosh. E já, agora consigo ver. Então, um, como podem ver, a iluminação desse vídeo está muito, muito fixe. Eu comprei umas luzes, era depois fazer um review, mas nunca cheguei a fazer um review. Vou usar mais vezes antes de fazer um review. Yeah, então, eu vou fazer um makeup look, eu não sei... O que é que vou fazer? Eu só sei que eu quero usar eu só sei que eu quero usar rosa e eu não quero algo muito extravagante. Já lavei a cara e agora falta passar o meu serum que está por aqui nessa mesa que é boa de coisas. Não sei se está onde, sei lá. Mas sim. eu nunca fui tarde de sair no dia de São Valentim porque eu estou quase sempre solteira. Dia de São Valentim. Eu normalmente começo a namorar aí por Fevereiro, Março, um, raramente durante o meu aniversário. Raramente. Agora que eu penso nisso, isso é muito estranho. E hoje eu vou sair com uma opção muito especial para mim e vou estar muito bonita. Portanto, vamos começar. Não sei se vocês já assistiram Euphoria, eu a assistir. No início, eu estava a assistir porque não tinha nada para fazer E eu não gostei assim tanto E até hoje não gosto assim tanto Eu acho que... muita drogas e coisas aí que... É meio difícil acreditar que tem 17 anos Eles, Desculpem se eu estou a olhar para mim e não para vocês a câmera Mas é. eu acho que há algumas coisas que é difícil de acreditar e... Por mais que eles estão a dizer que Euphoria não é para crianças, as crianças vão acabar por assistir e vão pensar que drogas não são coisas assim tão mais, porque até agora, eu estou na segunda temporada é que vi um episódio que mostra mesmo um pouquinho do que é, tipo, tipo a realidade das drogas. Episódio 5, aquilo sim eu fiquei tipo, isso mostra mesmo que drogas não são coisas fichas porque as crianças são facilmente influenciadas e agora mais que nós praticamente vivemos no, na internet e muita gente não sabe separar a internet da vida real que eu acho muito, muito podre e eu acho que mesmo para alguém que tem a minha idade eu tenho 21 um, devemos ter muito cuidado muita gente diz ah não, não sou facilmente influenciada mas quando assistimos coisas assim acabamos por normalizar algumas coisas e depois chegamos ao ponto do tipo por que não fazer isso? tipo, it's whatever, normal e eu acho isso muito errado. No show inteiro, a minha personagem preferida é a Cassie e a Mary mas não por boas razões. Eu acho que as histórias dela são mais interessantes do que a pro tal protagonista. E eu sinto que tudo aquilo que elas estão a passar, podia muito bem ser prevenido. Eu sinto que todas são toxic. Tóxicas. Umas mais que as outras. <risos> e que merecem todos irem para uma psicóloga ou algo assim porque não é normal, não é normal tipo, elas fazem coisas que se fossem na vida real eu estaria a perguntar, tu não tens amigos, tu não tens família e eles têm amigos e familiares e mesmo assim estão todos crazy não te ajuda, mesmo alguns dos pais eu sinto que na parte que se toca na mãe da Ru que é a protagonista tinha que chamar é uma negra para poder dar o seu palpite de como nós normalmente reagimos a mãe dela não estava a reagir da forma que uma mãe negra iria reagir normalmente né? não estou a dizer que todas as mães são iguais mas nós normalmente temos uma outra forma de reagir uma forma de expressar emoções que eu não que eu senti que tipo estava em falta mesmo na mãe dela de 12 anos e eu não gostaria que ela assistisse euforia. Normalmente há crianças que são facilmente influenciadas, eu como estou a preparar cedo, eu vou passar esse pó da Inglot, antes, para tudo ficar todo matte, para não ficar todo oleoso. Eu tenho a pele bastante oleosa, então eu acho que esse passo é muito necessário. Quando saio para coisas mais muito importantes como o dia de hoje. Para um dentinho, como eu nunca mais saí ou fiz algo do género, vou aproveitar ficar toda bonequinha. Eu quero partilhar com vocês a minha experiência no mundo de namoros e tudo, mas eu tenho muito medo e muito receio <risos> que as pessoas com quem tipo eu sei vão tipo assistir o vídeo ficarem tipo, oh tu achaste isso? Tipo. Eu não sei, eu acho que tenho que deixar um tempinho passar, tipo, talvez com 24, 25, consigo contar histórias, porque eu tenho umas histórias aqui Eu até nessa estou numa fase onde se não, se não nos conhecermos por acaso Não vou esforçar nada a conhecer porque quem procura acha e nem sempre que estamos à procura é a coisa certa e eu aprendi isso há pouco tempo eu não sei sobre vocês mas eu achei tão interessante a fase entre 17, 18, 19, 20, 21, eu tenho 21 agora porque no início eu não podia namorar e hoje em dia me cobram namorado. Hoje em dia me perguntam oh, não vais convidar teu namorado para o almoço? Ou tipo, estás a falar com quem? tipo Quando é que vamos conhecer o cunhado, o sobrinho? Eu fico tipo, uh, uh, ainda ontem não podia namorar e hoje posso namorar? Eu nunca fui de esconder muito essas coisas. Se me perguntassem, eu contava. Mas hoje em dia... Hum, e a minha avó dizia que a mulher tem que estudar, tem que namorar, tem que fazer tudo ao mesmo tempo para não engravidar, né? Mas tinha que estudar, tem que namorar... A vida não era só livros. <risos> não era só os livros! Aquela senhora uhum, muita sabedoria e o que aconteceu comigo praticamente foi tipo acordei um dia me incluíram já numa, numa conversa de namorados, e eu fiquei tipo Ainda ontem eu não podia namorar E hoje vocês estão a me cobrar namorado? Isso é certo! Eu que estou de paz. Muitos anos de independência. Estou a estudar. Não liga a minha técnica, porque eu só faço já o que cai na cabeça pra minha cara, talvez estou fazendo tudo errado então vocês me encaparam, vocês estiverem a assistir isso I am sorry, this is how I'm gonna do it alguns dias atrás eu assisti o Tinder Swindler Para quem não assistiu, é um documentário praticamente na Netflix que fala sobre um moço que burlou muitas moças Epa, vocês devem estar a pensar, mas como assim ele tipo, burlou muitas moças? ele apresentava-se já como um homem que tinha muito dinheiro e as mulheres que caíam por isso, saíam com ele, né? No primeiro date já, no primeiro encontro, ele dava algo com muito valor. Tipo, uma das moças um, saiu com ele para jantar e depois ele disse Ah não, não queres ir comigo no meu, no meu jato privado? Vamos a um outro país para passar uma noite. Ou oh, sei lá o que ele disse. E elas? Eu sinceramente acho que elas foram muito, muito... Qual é a palavra... Assustadas? Yeah. Foram um pouquinho assustadas com dinheiro, porque, tipo, conheces esse homem pela primeira vez, já vais viajar com ele? Não tens amigas? Não tens família? para te, tipo, dizer que isso é estranho? Enfim, oh, não é? Viajar, assim, com uma pessoa que eu nem conheço? É. Isso é complicado. Então, yeah. ele no início dava muitos presentes, era muito fofo, atencioso, tudududu, sonho de qualquer mulher, mulher blá, blá, blá, bonito. E depois, ele tipo, criou uma história né? da vida dele, que ele fazia parte de uma família que vende diamantes, não sei lá o que. E as mulheres acreditavam, porque pá, ele tinha fotos tinha website, tinha tudo, tinha fotos, tipo ele fazia photoshop com aquela família que ele dizia que fazia parte de, yeah. Então as mulheres não fizeram muitas pesquisas, e deu no que deu. Yeah, então elas saíam, eram amores, fortes amores por meses, ou por vezes semanas. Ele começava a dizer, ah não, eu, eu, eu estou numa situação muito complicada, os meus inimigos estão a tentar me hackear, portanto eu não posso usar minha conta, por favor, me mande 10 mil dólares. As mulheres burras... não sei se chamam elas de burras, mas as mulheres sentidas, ok, vou usar a palavra sentida. As mulheres ficavam sentidas e mandavam dinheiro. Algumas nem sequer tinham dinheiro, então abriam contas no, no banco e pediam o dinheiro do banco para poder lhes dar esse dinheiro. Ele ficava tipo, tipo, yeah, manda-me dinheiro, eu vou mandar de volta, mas nesse momento eu não posso usar meu cartão porque os meus inimigos estão-me atrás, eles vão, saber, eles vão conseguir saber onde eu estou a partir do meu cartão. Então as mulheres davam um dinheiro. Uma das mulheres até tirou nove cartões de crédito para dar a esse homem. Desculpa, desculpa, desculpa, tipo, há certas coisas que eu pessoalmente não faria, vou, vou tirar mais cartões em meu nome, para tu usar, sei lá onde, e o mais engraçado é que ele fez isso a mais de duas mulheres, então, ele tirava dinheiro de, de uma e usava na outra, e depois fazia isso sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, e ele tirava o lucro dele, ele, tipo, tinha fotos, para, tipo, me, mais ou menos tornar o que ele estava a dizer, credível, credível, essa palavra será, mas já, yeah. ele tinha uma foto onde ele estava com um pouquinho de sangue na cara e o guarda-costas dele também estava um, numa ambulância. Ele tirou a foto e disse, olha, mandou para uma das moças disse, olha, eu estou estou um pouquinho magoado nesse momento. Os meus inimigos conseguiram encontrar a minha localização, mas já estamos a ser tratados e conseguimos escapar dessa. Ele fazia essa coisa com todas, mas de diferentes formas, de diferentes tempos. Uma das moças ficou com ele por 14, 14 meses, praticamente um ano e tal. E eu só fico a pensar, mas como é que não nota as coisinhas, assim, tipo, como é que ele vai só te burlar assim de, de todo o teu dinheiro? Agora eu vou tirar seu esse aqui que está. ele não só fez isso com as mulheres que ele namorou, porque nem todas as mulheres que, tipo, conversaram com ele, um, acabaram por namorar com ele. Um, teve uma moça que ele praticamente guardou como uma amiga e eles viajaram muito e ele até arranjou uma outra namorada e levou essa amiga e a namorada juntas num, num resort ou sei lá que é. o que Passaram um verão juntos. Então, a moça ficou com a impressão que que ela tivesse mesmo dinheiro, porque a moça também não era uma qualquer que, tipo, não tivesse dinheiro. Então, ela pensou que tivesse dinheiro, ele fez a mesma coisa, a brincadeira de ah não, nos apanharam uh, no meu inimigo e agora eu estou a precisar de dinheiro, mando-te já. Quer dizer, ela tirou o dinheiro dela que ela estava a guardar para comprar uma casa para dar a esse moço e depois ela enviou um cheque mais tarde para recompensar, né? para devolver o dinheiro e mandou mais do que ela, ela tinha dado, que era tipo 30 mil dólares ou euros. Ele deu 40 mil dólares ou euros e ela ficou muito feliz, mas na hora de passar o cheque, não deu certo. Nesse caso onde ela era amiga dela, eu percebo que sim, ok, já yeah, somos mais inclinados a ajudar amigos Mas eu acho que há um limite Que nós não podemos ultrapassar com os nossos amigos Eu sei que eu não posso pedir tanto dinheiro aos meus amigos Eu nem gosto de pedir dinheiro Mas eu não posso estar a pedir tanto dinheiro assim É muita falta de caráter, respeito, Epa, eu não sei mas Aquele moço é um moço especial eu normalmente começo com um castanho, yeah, vou começar com um castanho e vou misturar um, rosa, aquele pó aqui. Eu não acho que estaria numa situação dessa. Nunca se diz never, né? Então, <risos> uh, estou a dizer isso hoje, mas amanhã posso ser a próxima vítima. Está fixe? Será que está fixe? Acho que está fixe. Eu misturei castanho com rosa. Tenho a cor de rosa. A prima ofereceu-me essa paleta aqui. Está fofinha, essa cor aqui. Está tipo laranja, mas não é laranja. Espera, vou passar aqui na mão para vocês verem. Queria Ok, está tipo laranja mesmo. Mas eu não acho que vai parecer laranja. Mudando de assunto, eu acho que namorar no meio angolano é muito interessante. Eu sinto que no nosso meio angolano, para quem não sabe e é novo nesse canal. Olá, eu sou a Thaya, sou a angolana. Hi, pretty, I nice. yeah. <laughs> Então, namorar no meio angolano é muito interessante. Eu sinto que nós não levamos tanto tempo para conhecer a pessoa. E nós, normalmente, namoramos amigo de amigo. Epá, isso não é errado, mas não recomendo muito. Eu gosto da ideia de, tipo, sair, encontrar alguém que parece ser interessante e depois conhecer essa pessoa e, e ver até onde nós conseguimos chegar. Embora que isso nunca aconteceu comigo mas já. Ver as pessoas internacionais a me dizer, ah não, eu conheci o meu namorado num bar, conheci ele, porque ele falou comigo quando nós estamos num café. Eu fico tipo, Hã? isso acontece na vida real afinal. Isso não é só dos filmes. É muito interessante. Muito interessante da forma que, que as outras pessoas namoram. Eu vou dar um brilhozinho aqui à frente. Porque estou a ver que ele. Não está é assim tão brilhante como é que eu te gosto. Eles namoram de verdade. Okay. Não namoram de verdade, mas tipo. É completamente diferente do, do nosso meio. Eles, mais que no nosso meio angolano. É do tipo. Começam a curtir e depois ficam tipo. Epá, vamos já namorar. E nunca é tipo. Eles nunca pedem em namoro oficialmente. É só tipo. Ah, os dois estão sempre juntos. Significa que já estão a namorar. Não acho isso tão feio. Tão Eu gosto tão mesmo dessa tipo, essa coisa clichê dos filmes onde nós temos que conversar muito tempo, saímos juntos e tudo, e depois sentimos que a vibe está mesmo a vibar E, puf alguém pede namoro e começa a namorar Agora essa coisa de, ah oh, não, estamos sempre a curtir, portanto já estamos a namorar, não para aplicar essa cor que brilha um monte, porque quando eu aplico com o pincel ele não fica do mesmo jeito. E agora meu olho está mais branco, <risos> tipo, tem a ilusão que está mais branco. Mas nos comentários, digam-me se estão a namorar, se não estão a namorar, se gostam da Euphoria, se não gostam da Euphoria, se assistiram Tinder Swindler, se não assistiram Tinder Sim, Swindler, se, se, e se assistiram Tinder Swindler, o que acharam? Eu vou fazer o outro olho e depois volto aqui para conversar enquanto eu faço a pele. Já fiz o outro olho, para poder chegar muito próximo. eu vou fazer o eyeliner assim, em cima, um, quando terminar a parte da cara. Então vou pôr o corretivo assim, o corretivo aqui na testa e no queixo também. Eu raramente faço isso, porque eu tenho mesmo a cara um pouquinho mais, tipo, está definido, é definidozinho, mas eu já quero um tchan extra. Porque eu vou pôr um highlighter aqui bem fixe. Base. E vou passar só na cara. Se fosse escuro, essa linha eu estaria a empurrar para cima, mas como é claro, eu vou empurrar para baixo para dar um contrastezinho por eu clicar a... a base? É isso que eu preciso muito, isso até demais. mais. Vou, vou trabalhar rápido porque isso é tão rápido. Então. Eu sou tão bonitinha. Ai, those, adoro. eu adoro. Tenho muito medo de estragar o baby hair. É não baby hair, porque eu não fiz aquelas coisinhas, né? Simplesmente tipo, empurrei para trás. E esse é o meu look, espero que tenham gostado. Ainda não posso vestir porque senão não sou capaz de sujar a roupa. E ainda falta um bom bocado. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever, comentar, criar com os amigos. Bye!